Pessoal, hoje nós vamos jogar FT2 nas ranqueadas. Olha lá. E aí o enfrentando aqui o Akuma. Vamos ver como que o Akuma joga. Esse adversário que já vem com sete rodadas consecutivas. Tô chegando. Não deu. Ah, já, já, já mostrou que você sabe. Tá ficando, mal começou, já tá farofano. Deixa eu jogar aí, meu. Hoje ah, não, não. Vem, o que que tá indo para trás, hein? Decisivo o um negócio. Toma sua cara! Ai, que eu vou te pegar Ai, meu Deus. Não, Para de ficar jogando O Akuma joga é, a, a Duke em todo canto é Em cima e é embaixo Ai, tá esperto Defendendo tudo De ferro, ferrou, segura essa. De novo, só faz esse golpe. Me deixa. Uh -huh. Agora. Meu eu ia dar Não deu certo. E aí, né? Fazer o quê? Vem cá, você vê como que se joga, bonitão. Eita. Nossa, e aí? Vai ficar aí só você jogando? Se os outros jogarem também. Tá porrada. Sai. Nossa, o cara tá esperto. Agarrando tudo, tá ah, preu sai daqui. Deixa eu agarrar. Hum. Ai. olha, eu dei o Meu olhar nem pegou, gente. <risos> que roubo. Toma, minha mãozada Toma Gente o cara tá esperto, ele defende tudo Calma. chegando perto aí para dar... Um agarrão. O jeito é dar só um agarrão aqui, porque... Olha, tá esperto. Começou. Tá, preula. Coitinho do bichinho ela não vai conseguir mais jogar já tá difícil <risos> estourando as bolas dele <risos> ah, vem cá que eu não gostei não <risos> tô de brincadeira não Agora fica zoniando indo pra trás, ó. Pra ficar dando o Hadouk dele. Eu também tô esperto. Fica aí que eu vou te agarrar. bicho Vai, pula aí. Nossa, decisivo aqui. Que eu também tô esperto. Saiu, né? Bonito, vem também seguro. Isso de novo, isso, gente. Fica aí defendendo. vai sozinho <risos> cala a boca aí ó vamos ver esse próximo round como que vai ficar Já tá nervoso perdeu a vitória dele <risos> se tava difícil agora tá pior viu Ó, oh, não me deixa quieta. E o cara ainda sabe defender na hora certa, né? Vocês estão reparando. Yeah. Yeah. Oh. Gente. Fica só zoneando agora, tá com medo, né? Vai ficar fazendo isso. Foi nesse momento que ele, sabia. ele se Come back. Vai? Toma! Óbvio. Ixi, meu sangue, gente! Eu quase morri! Se ferrou! Tá vendo como não pode desistir? <risos> Que eu também sou bom. Só você não. Vai pra lá. Deixa já. Eu... Ah. Quando é para ficar perto para agarrar, ele vai. Ele... Ele... Toma a distância. Ó. Oh. O bicho é bom mesmo, cara. O é diferenciado. Rápido virar para desgraça. De duas horas. Oh. Amigo, deixa eu começar a jogar também. Cafaro. Joga C! Foi uhum. você que comprou dois, o meu e o seu? É assim. já tá perdido. O jeito é enfrentar. Fudeu de vez! Lascou. Puta lá, merda. Puta la merda, puta la merda. O vídeo final. Não tem medo não Fica com essa mãozinha Ai que raiva Meu, eu vou te agarrar O cara tá muito esperto Vai pra lá que Eu soltei meu super poder Toma Ó, vai quase todo sangue Caralho, errei essa um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Ah, como é minha mão? Vai parar o aluguel. <risos> ah, é o melhor. Round Fight. E agora vê o... o Code. Os caras estão é muito espertos. É. Ah, mas depois do, do Akuma ali, não sufoco. <risos> o jeito é enfrentar. Eita, eu tô com brincadeira não. Essa é a faca AK-47. Faca perfeita pro combate. Meu caraca, essa faca aparecendo o Dilbrando Brando, do Jojo, jogando esse monte de faca, meu. É aqui. Gente, já era sua a vida. Uh! Vamos pra esse segundo round. Eu só fica soltando aí essa torneira toda hora. Bonitão que eu vou te agarrar aqui. O hum. poder tá solto. Não toma cuidado não. Olha. Hum. Tu não desisto não. Ginsu 2000, porque a lenda continua mais afiada do que nunca. Oh, foi esperto, mas também essa faca enche o saco também. Tudo a hora, meu, mal difícil sair desse golpe. Para com essa torneira! Deixa eu dar a minha aqui, vou um pouquinho. Sai <risos> bem em cima. Como aí? Agora toma na sua cara. O seu sangue. uma ajoelhada não tô viu? se prepara aí, viu? toma, paga o aluguel você também os <risos> caras são bons vamos para esse próximo round aqui fica esperto não tem que vir aqui de dar o aluguel. Oh, pulou na hora certa que eu ia agarrar. Para com esse pé. Oxi. Não saiu o meu, meu agarrão ali. Mas saiu. pois Não. Toma. agora foi tchau meu amigo vamos ver como que ele vai jogar aí meu filho eu não vou dar vez não que eu não vou perder você fica com essa faca jogando tudo aí Vem, não. Pula aí pra você ver. Só falta um golpe. Vou te agarrar. Não, ainda pega a faca. Começou. Não medo, não, tá? Ah, fica quieto. Vai você essa faca. rei. Então, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa jogada. Então, até a próxima. Tchau.